Nossa blusa de tule, gracinha e facinho, molde disponível no site, beleza? Vou colocando aqui meu molde e vou cortando. É, gente, o molde dela tá até a cintura, tá? Se você quiser que ela fique um pouco mais compridinha, então, você aumenta aqui o comprimento. Vocês vão ver que eu vou aumentar um pouquinho aqui no molde, tá certo? Vocês vão ver que os meus vídeos estão ficando um pouquinho mais comprido, tá? Tá? porque gente eu tô tentando fazer os vídeos bem detalhado porque assim todo mundo consegue fazer beleza por isso que eles estão ficando um pouco mais compridos. então eu vou mostrar todos os detalhes então se você já sabe costurar e tem uma parte que você já sabe acelera o vídeo tá bom então deixa pra quem aí eu não sabe fazer essas partes e aí você acelera o vídeo então, se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta. Se você já tiver prática, já pode cortar direto. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos começar a cortar os detalhes. Você vai pegar a sua manga e você vai vir aqui com a fita métrica e vai medir aqui o seu punho. No meu caso, tá dando um punho de 19 centímetros. Então, eu vou vir aqui no meu tecido, eu vou vir com ele no sentido... Gente, prestem atenção nisso, tá? Este tule ele tem elastano, então, tem que ter elastano pra fazer essa blusa, senão vai ficar terrível pra você vestir ela, Ó, então eu tô no sentido do elastano, sentido certo. E eu vou cortar, então. Se tem, eu vou colocar 20, tá? 20 eu vou cortar 40. Então, dobrar mais um pouquinho. Ó, 40 certinho. Eu vou vir aqui e vou cortar, então, duas tiras de 40, que é a parte. Aí fica a seu critério a largura que você vai querer o franzidinho, tá? Tentem cortar o mais reto possível, porque aqui a gente não vai dar acabamento. Então, cortei as minhas duas tirinhas da, do punho, tá vendo? Eu cortei, então, o dobro do tamanho do punho que vai ficar, ó, que é a parte onde vai ficar aquele franzidinho, tá certo? E aí, esse mesmo processo que eu for fazer aqui, se você quiser, você pode fazer ele na cintura e pode também fazer ele na gola, tá? Aí, fica a seu critério. E agora, a gente vai cortar a parte da, da manga que é aquela parte que fica caída aqui em cima da nossa mão, tá? Então, vamos lá cortar. Então, pra fazer a manga, a gente vai fazer uma mini saia godê, tá? Então, você vai pegar o seu tecido, olha, vai vir aqui, ó. E vai dobrar esse tecido em quatro. Desta forma, olha. Dobrei pra cá, tá vendo? E eu já vou dobrar... Olhando mais ou menos o tamanho que eu vou querer que ela fique. Então, nesse tamanho aqui, pra mim, já tá ok. Lembrando que, se você não quiser, você não precisa nem fazer a barrinha nesse tecido, tá? Então, eu vou falando aqui as medidas que eu dobrei. A primeira... Ó, eu não vou considerar essa parte aqui que eu vou tirar fora. Ó, então, eu dobrei 16 centímetros. E agora que eu dobrei, eu vou virar isso aqui pra baixo. Fazendo em quatro partes. Mais, dobra mais 16 centímetros. Um pouquinho pra cima, pra ficar certinho. Ó, 16 por 16. Então, aqui, na verdade, a gente tem quatro partes, beleza? Aí, a gente vai tirar esta partezinha aqui de cima, que é a parte que a gente vai colocar ali no nosso punho, tá? Lembrando que a minha manga, eu acabei de medir o punho, né? Ele tem 20 centímetros. 20 dividido por 4, 5. Então, você vai fazer essa conta, Tá? Por que a gente vai dividir por 4? Porque o meu tecido está dobrado em quatro partes aqui. Então, quando eu cortar e abrir, vai ficar a manga inteira. Então, por isso que eu divido em 4. Então, se a sua medida for 30, você vai dividir 30 por 4. 40, 40 por 4. A medida que for por 4, no meu caso, 20 por, dividido por 4, 5. Vou pegar aqui minha fita métrica, deixa eu pegar um vídeo de alfaiate... Vou pegar aqui, olha, a minha fita métrica, cinco, e vou curvar a fita métrica assim, olha. Tá dando cinco centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo que tá cinco? Ó, eu vou curvar assim, olha, fazendo como se fosse uma cinturinha, tá vendo? Como se fosse uma roupinha de boneca. E aí, eu venho aqui, olha, e traço aqui, ó, curvadinho, gente, tirando uma cintura, ó. Olha aqui, tá? 5 centímetros. Venho com a minha tesoura, aliás, antes da gente cortar, você já vai vir aqui e vai riscar a altura, só que daí você risca daqui pra ficar certinho, tá? Ó, 16, 16, 16 e 16 aqui, e aí você... Vai fazer o quê? Vai unir isso daqui assim, olha. Deixando curvado, ó. Tá vendo que fica uma mini saia godê. Ó. Aí, a gente vai vir agora com a tesoura, você vai repetir isso duas vezes, porque você precisa de duas, dois detalhes pra pôr na manga, tá? Cortar primeiro aqui embaixo. Tentando sempre cortar o mais reto possível, como eu disse, pra não precisar fazer o a, o, a barra. Gente, tá aqui, ó, a minha manga. Olha como ela fica com o caimento, que é a parte ali onde a gente vai emendar no nosso punho, tá? Ó. Olha o caimento dela cortada no godê, fica bem, fran... fica bem, bem, ou, tá? Mas tá usando. Se você não gosta, você pode cortar meio o godê, tá? Eu você franca que eu não curto muito, mas como vocês me pediram blusas diferentes, estou trazendo aí, né, gente? Gosto de vocês, olha, tá vendo? Fica bem chique, né? E agora, é só repetir esse processo, mais uma vez, que a gente precisa de duas, que a gente tem duas mãos, beleza? Eu vou cortar e eu já volto, tá? Só repetir esse processo. Agora, a gente vai começar a montar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu já montei uma manga, só pra vocês terem ideia de como vai ficar. Pera lá, olha só, olha, gente, confesso que eu falei que eu não gosto muito dessas mangas, mas eu amei o resultado nesse tule, Olha que... Não, ficou muito chique, ficou muito legal essa manga. Olha que graça que ficou, gente, tá vendo? Olha, com esse acabamentinho assim. Olha isso. Olha, gente, eu amei. Sério, eu não curto muito essas mangas muito bufantes. Eu é, não gosto muito porque o meu braço, ele é meio gordinho, sabe? Então, eu não gosto de nada que chame atenção pro meu braço. Mas, gente, eu amei essa blusa. Eu não tenho nenhuma blusa desse tipo e eu amei, sério. Bora fazer que eu tô louca pra ver o resultado final. Vamos pegar, então, lembra aquela tirinha que a gente cortou? Ó, tá aqui a tirinha, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai franzir essa tira. Gente, vocês podem costurar na máquina reta doméstica de vocês. É só colocar agulha de cabeça dourada, que elas são específicas para malha, tá? Então, olha, eu peguei aqui a minha tira. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura... No meio dessa tira, bem no meinho dessa tira, no ponto mais largo da minha máquina. Na minha máquina, o ponto maior é o cinco. Então, eu vou passar uma costura aqui pra franzir, tá? Aí, vai franzir até dar a largura aqui do punho da minha manga, beleza? Quando eu franzir e der a largura, porque olha como ele tá bem maior. Então, ele tem que franzir e encaixar aqui, Franzi o encaixei aqui, eu vou vir aqui com a com a com o, o detalhezinho, tá no tamanho que ela tiver. E aí eu não passei, vou colocar bem aqui, ó, bem nessa posição aqui, ó, na barrinha da manga, tá? Eu não passei uma costura bem no meio, eu vou passar aí uma costura abaixo e uma acima, tá certo? Pra prender isso daqui no punho da minha manga. E aí, essa costura que eu passei no ponto largo, eu tiro ela. Vai ficar assim, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo que eu passei duas costuras? Eu tinha passado uma no meio pra franzir. Aí, depois eu passei uma acima e uma abaixo, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Depois que eu fizer isso, já vou vir aqui com a minha manga. Vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vou fechar a lateral toda da manga, tá? E aí, a gente já vem aqui com a parte da nossa sainha, né? Porque ficou uma sainha godê. E vai encaixar aqui, gente. Só, só encaixar e costurar. Vocês vão ver que algumas partes eu vou fazer na máquina reta e algumas partes eu vou fazer na overlock. Se você tiver, se você tiver overlock, você pode fechar a blusa na overlock... Se você não tiver, não tem problema, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina normal, na sua máquina reta. Se você cortou a blusa um pouquinho mais larga, você pode até passar o ponto reto, beleza? Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos aqui da manga que eu acabei de falar pra vocês. Então, agora a gente vai montar a blusa. Olha, aqui tá a parte da frente da minha blusa. Eu também coloquei o mesmo detalhe do punho, tá vendo? Eu coloquei aqui na frente. Só tomem cuidado, se vocês quiserem... Vocês podem colocar aonde vocês quiserem esse detalhe, tá? Ele, vocês viram que é bem simples de fazer e tá super em alta esse tipo de detalhezinho aqui em blusa de tule. Só fiquem atentas na hora de colocar na parte da frente pra não colocar em cima do busto. Se você tiver muito busto, vai dar volume. Eu medi aqui, olha, e coloquei abaixo do meu busto, tá vendo? Então, tomem cuidado só com isso, tá? E também tomem cuidado pra se você tem muita barriguinha, assim, eu também tenho barriguinha. Então, eu coloquei... No, na cintura mesmo, sabe? Para marcar a cintura, nem a barriga e nem o seio, tá bom? Vamos montar, então, agora a parte da frente com a parte das costas. É só você pegar aqui e colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura, olha, fechando os ombros e as laterais, tá certo? E aí, depois, a gente já vai colocar a manga, que é muito simples colocar a manga em tule, porque ele estica, é facinho, gente... Então a gente vai agora, eu vou colocar, eu vou fazer esse processo na overlock, mas como eu disse, se você não tiver overlock, você pode passar na máquina reta. Então, vamos dar continuidade. Agora, ó, eu montei um lado, a gente vai montar esse outro lado. Olha, gente, que coisa mais graça que eu fiz, tá vendo? Você vai inventando aí, vai colocando umas frescurinhas na blusa e ela vai ficando cada vez mais bonita, né? Agora, a gente vai colocar a manga. Para colocar a manga, você vai colocar aqui a sua blusa do lado do avesso... E aí, você vai vir aqui com a sua manga, vai deixar ela do lado do direito. E vai colocar aqui por dentro, olha, colocando ela aqui na cava, tá vendo, ó? Costura com costura, e aí, fica lado direito do tecido com lado direito do tecido. Só ir pra máquina agora e passar uma costura aqui, ó, unindo a manga na cava, tá? Bem rapidinho. Aí, essa parte aqui do flufluzinho que eu coloquei, ó... Eu coloquei depois, tá? Que eu coloquei a manga. Então, o que que eu fiz? Cortei aqui uma tirinha, eu cortei ela um pouco mais fina, tá vendo? Eu cortei uma tirinha, uni ela, e aí, eu franzi a minha tirinha e coloquei ali por cima da minha manga e passei uma costurinha, tá vendo? Dessa forma, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, passei só uma costurinha aqui e aí, ficou com os ladinhos levantadinhos, tá vendo? Ó, sem, não precisa nem passar, fazer barrinha nada, olha... Só colocar aqui na cava, mas é opcional, tá, gente? Isso daí, se você quiser colocar, você coloca, senão, não precisa. Então, agora a gente vai para a máquina colocar a manga na nossa cava. agora, a gente vai fazer a gola da nossa blusa. Ó, gente, eu vou fazer uma golinha um pouco mais alta, tá? Então, eu cortei aqui, olha, uma tira. Não cortei ela muito larga, porque eu vou dobrar, ela vai ficar assim, tá? Se você quiser mais larga, aí fica a seu critério. Então, eu cortei essa tira aqui. E eu vou unir, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura unindo a minha tira. Depois, eu vou colocar essa costura no meio das costas e vou encaixar a minha gola aqui na minha blusa. Esses detalhes que a gente fez aqui na, na cava e no punho, se você quiser colocar aqui na gola, fica legal, tá? Mas aí, também é opcional. Então, eu vou fechar aqui. Então, eu vou fechar aqui e já vou colocar a gola e vocês vêm comigo pra máquina, é bem simples. Fechou aqui, dobra, né, porque daí a nossa gola, ela vai ficar dobradinha. Aí, você vai encaixar a sua gola aqui, olha, na sua blusa, é uma, como eu disse, é uma golinha um pouquinho mais alta, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esse espaço que eu acabei de explicar pra vocês. Então, tá aqui a blusa finalizada. Olha a delicadeza dessa peça. Gente, eu coloquei aqui na gola também, olha, tá vendo? O babadinho. E eu coloquei algumas pérolas. Eu não, já não tava romântica a blusa, ainda a pessoa coloca a pérola, né? Eu coloquei aqui algumas pérolas com o meu aplicador de pérolas. Então, ficou assim o resultado final da blusa, olha. A manga... Olha que graça, gente, ficou maravilhosa essa blusa. Ah, tá, aqui na barra, olha, eu coloquei um pedacinho de tule e fiz como se fosse um punho. Mas, você pode dobrar duas vezes pra dentro e passar uma costura reta na máquina, tá? Aqui você pode passar a costura reta normal, gente. E ficou assim, então, a blusa. Super facinho de fazer, uma blusa que está usando bastante essas blusas de tule mais, assim, cheia de fluflus, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.